Olá! Começa agora o Trabalho em Revista, programa da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Nessa edição, você verá uma reportagem sobre as formas de preconceito presentes no cotidiano dos trabalhadores brasileiros. Veja ainda a entrevista com a promotora de justiça, Lindinalva Rodrigues, sobre os desafios que ainda são enfrentados pela mulher. No quadro Decisão uma bancária recorre à Justiça e ganha o direito de ter equiparação salarial junto a um colega de trabalho. Veja ainda os destaques da Justiça do Trabalho no giro da semana. Tudo isso agora, no Trabalho em Revista. Começamos essa edição do Trabalho em Revista com uma reportagem especial feita pelo Tribunal Superior do Trabalho. O segundo episódio dessa temporada do programa Jornada destaca as formas de preconceito mais presentes no cotidiano dos trabalhadores brasileiros. Eu sou negro, sou agente de portaria. Não é a cor que define minha função, o que eu faço. Eu vejo uma travesti cabeleireira, muito competente e dedicada. Sempre gostei muito de dança, sempre gostei muito de arte, né, dos palcos. Eu estou encerrando um profissional capacitado, qualificado e responsável. O fato de eu querer ainda viver muita coisa é um desafio, não só para mim, mas também como para as outras pessoas. Né? O ato de discriminação pode acontecer quando você menos espera. Pode ser ao sair de casa, ao andar de mãos dadas pela rua, talvez pela sua cultura, raça ou até pela cor da pele. O estudo apontou as formas de preconceito que mais estão presentes no cotidiano dos brasileiros, como o machismo, o estético, LGBTfobia e o racial. Sete em cada dez brasileiros Declararam que já fizeram comentários ou atitudes preconceituosas. Eu descobri que estava com psoríase em 2000. Desde que você descobriu que estava com psoríase, é, você sofreu muito preconceito, muita discriminação no trabalho? Uma vez eu vi um, uma amiga de trabalho passando álcool, limpando o sofá no local onde... Eu estava sentada, né, onde eu tinha me sentado, ela estava limpando para que ela pudesse, né, ou ela pudesse, ou outra pessoa pudesse sentar. Eu sentia que as pessoas tinham medo de, de, de pegar a doença, né, de, de ser contagiosa. Eu procurava sempre esconder porque eu tinha medo que isso che pudesse chegar até a empresa e me prejudicar, eu ser demitida por causa disso. É importante registrar que, muitas vezes, o discriminado ele se sente culpado pelo discrimem, pela razão que utilizam para discriminá-lo e silencia, por todas as barreiras sociais que são colocadas, mas silencia também pelo medo de perder o emprego. A diversidade de gênero nas organizações ainda é um desafio. Segundo uma pesquisa, 41% da comunidade LGBT afirma ter sofrido discriminação no ambiente de trabalho e 61% preferem esconder a sexualidade de colegas e gestores. Eu trabalhei num escritório de advocacia por mais de 10 anos, onde eu fiquei no armário e foi muito ruim para mim não poder ter sido quem eu sou é, dentro do ambiente de trabalho por tanto tempo. Eu vivia num ambiente que era homofóbico, um ambiente que não era diverso. E aí, tendo vivido tudo isso por mais de 10 anos, eu fui fazer meu mestrado na Califórnia, em Berkeley. Eu fiz meu mestrado em Direito de Tecnologia. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu decidi que eu não ia mais ficar no armário, no ambiente de trabalho. E foi totalmente. De assim, uma mudança de vida para mim, trabalhar numa empresa que acolhe as pessoas como elas são. Porque aqui eu pude ser quem eu era, eu pude trabalhar sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum, nenhum tipo de receio e mais do que isso, contribuir para que a empresa fosse cada vez mais difícil. Gabriela, e o que você chegou a ouvir de clientes, principalmente? Alguma atitude preconceituosa, assim, isso aconteceu muitas vezes com você? Então, eu sempre costumo falar que trabalhar em salão é uma faca de dois gumes, né? porque ao mesmo tempo que você trabalha com beleza tem coisas que a gente não consegue evitar, né? Porque não depende da gente. São coisas que são muito básicas para pessoas cisgêneras entenderem, né? De que nossa isso é, isso pode ser doloroso para uma pessoa trans. E que às vezes elas não conseguem entender tanto por não vivenciar essa coisa assim. Você é, é, é luma e você vai ser luma para o resto da sua vida. Você não vai ter essa coisa de assim, nossa talvez eu não seja luma. Você não vai, não, você não vai conseguir sentir o que é isso realmente na pele e eu consigo perceber quando a, a cliente, a, a mulher, a pessoa, enfim, que está aqui, quando ela ela fala isso de maneira para me atacar, para me atingir, e quando ela fala isso de maneira inocente, que realmente ela não sabe, né, que realmente é uma pessoa que está ali é, pronta para para aprender O estudo ouviu 2.086 pessoas de 130 cidades do país. 72% dos entrevistados acreditam que a cor da pele ainda influencia a contratação por empresas. Denúncias de discriminação racial no trabalho cresceram 30% em quatro anos. Em 13 anos trabalhando como agente de portaria, eu já ouvi diversas palavras discriminatórias, devido à minha cor, como preto, verme, isso é constrangedor, é chato, porque não é a palavra ser expressada, é como a palavra é expressada, com raiva, com fúria, como se fosse uma doença que pode ser transmitida. Eu escutei muito isso na, durante a minha carreira. É, quando que a gerente vai chegar? Ou então, numa entrevista de emprego, eu chegar e a pessoa perguntar: Nossa, mas a Nina não veio para a entrevista? E eu ser a única pessoa ali sentada no sofá, aguardando para ser entrevistada. O racismo é problema de quem é racista. O machismo é problema de quem é machista, não é problema meu e hoje eu tento ter uma rede de apoio, uma rede que me ajude psicologicamente, que me estruture também socialmente e possa me alavancar em todos os meios, que eu não precise mais dialogar com esse tipo de gente. Atos de discriminação não afetam apenas as relações, mas também a saúde dos profissionais. Vítimas dessas práticas, inclusive no ambiente de trabalho, têm um risco quatro vezes maior de desenvolver depressão ou ansiedade. O preconceito é uma forma de exclusão. É uma forma de eu dizer para você que alguma característica sua de comportamento, e orientação sexual, de fala, de lugar... Entende? De, de visão de mundo, de religiosidade lhe torna menor do que eu do meu grupo e estou te excluindo então o um sentimento de exclusão ele provoca uma dor psíquica profunda e aí afeta a autoestima do indivíduo que se sente excluído por uma coisa que ele não pode mudar e que ele não quer mudar porque aquilo não torna ele menor então toda vez que a gente passa por um sentimento de exclusão, a gente tem um desenvolvimento de autoestima rebaixado, aquilo com frequência vai desenvolvendo outros sintomas até chegar a um processo depressivo e, em casos reais, suicídio também como é que era pra você, Agda, conviver com tanto preconceito por conta dessa doença? Difícil. Triste. A minha autoestima ficava muito abalada mesmo. Hoje em dia, né, eu me tornei uma pessoa muito forte. Eu consigo lidar, não tranquilamente, mas eu consigo lidar de maneira mais normal com essas situações, né? Como que a legislação trata casos de discriminação, preconceito no trabalho? O empregado, ele pode ser punido é, pelo seu empregador, obviamente, por conduta que implique em qualquer ato discriminatório em relação aos seus colegas, recebendo advertência, suspensão e até mesmo a dispensa por justa causa ou por mau procedimento ou, ou por ato lesivo da honra. Ocorrendo discriminação, é preciso que o trabalhador, por si, ou pelo seu sindicato, ou via Ministério Público, procure a Justiça do Trabalho. Marigado, o preconceito está muito presente no cotidiano dos brasileiros, né? mesmo que alguns não percebam. Você como cantora, como artista, assim, que fala abertamente sobre a sua orientação sexual, como você lida com o preconceito, principalmente no ambiente de trabalho? A gente tem que ficar se reafirmando, se reinventando o tempo inteiro para não ouvir você toca como um homem, que é um grande absurdo, né? Eu acho que essa nova era que... que, que que a gente está transformando ao longo desses últimos anos, está trazendo para a gente representatividade, lugar de fala, de discutir sobre isso, e ao mesmo tempo estamos ocupando os palcos. Acho que a melhor forma de combater o, esses tipos de preconceito é existindo e fazendo. Qualquer profissional, ele tem que ser profissional, independente da sua cor, independente da sua origem, da sua identificação de gênero. É preciso que esse respeito à igualdade comece em casa, Continue na escola, prossiga no trabalho, prossiga em todos os atos da vida social dos cidadãos. Eu acredito que o preconceito pode ir acabar, independente do de, de cada um. A forma que olham, a educação. Como diz Nelson Mandela, ninguém nasce odiando, a gente aprende a odiar. Então ninguém nasce com preconceito, a gente aprende a se tornar preconceituoso. E do mesmo modo que a gente aprende a se tornar, a gente pode aprender a se tornar uma pessoa capaz de ser inclusiva.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 Justiça do Trabalho, MPT e parlamentares discutem medida provisória que dificulta a destinação de recursos a projetos e ações sociais. Confira essa e outras notícias no Giro da Semana. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, desembargador Nicanor Fávero, e o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso, Rafael Mondego,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 Todos os interessados poderão contribuir. Basta entrar no site do TRT e clicar no banner. No próximo bloco, tem entrevista de estúdio. Recebemos a promotora de justiça, Lindinalva Corrêa Rodrigues, para falar sobre os desafios da mulher. Não saia daí. A gente volta já. Está no ar TRT-FM 104.3. A sua nova escolha. Com sucessos que você quer ouvir. Deixa eu querer voar. TRT Notícias. Fique por dentro também das principais notícias. É informação de qualidade para você. Cuiabá e Região já estão em sintonia com a rádio TRT-FM 104.3. É a Justiça do Trabalho mais perto de você. TRTFM 104.3. Em sintonia com Justiça, Trabalho e Cidadania. Reafirmando seu compromisso com a transparência e a cidadania, o TRT Mato Grossense disponibiliza em seus sites os mais variados tipos de informações e serviços.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 Estamos de volta com o trabalho em revista e também olá para você que ouve pela rádio TRT-FM no 104.3. Eu sou Semia Mauad e obrigada pela sua audiência. O mês de março marca o Dia Internacional da Mulher, mas será que as mulheres têm muito o que comemorar? Quais os desafios e como superar os preconceitos? Para responder essas e outras questões, eu converso agora com a promotora de justiça, e membro da Câmara Setorial Temática da Mulher da Assembleia Legislativa, doutora Lindinalva Correia Rodrigues. Doutora Lindinalva, seja bem-vinda aqui no Trabalho em Revista e também na TRTFM. Muito obrigada, estou muito feliz em poder fazer essa participação. Que bom. Doutora, vamos começar falando então sobre a questão da violência. Um dado muito triste indica que quatro, a cada quatro minutos uma mulher é agredida no Brasil. O que está por trás de, desse número assustador? A gente consegue explicar? conseguimos explicar que a mulher sempre esteve em situação de vulnerabilidade, sobretudo no âmbito doméstico. E após a implementação da Lei Maria da Penha há 13 anos atrás, as mulheres passaram também a denunciar mais os abusos que elas sofrem. E com isso acabamos tendo estas estatísticas que antes da Lei Maria da Penha praticamente não existiam, porque como as mulheres tinham a sua dignidade praticamente trocada por cesta básica e um juizado especial que olhava essas mulheres, mas não as viam de verdade, desencorajava as mulheres muitas vezes a fazer a denúncia. Eram casos assim absurdos em que um, alguém que geralmente era um conciliador e não cumpria a lei do juizado. A lei do juizado dizia que, a, que o homem poderia ter, por exemplo, uma transação penal a cada cinco anos. Eu cheguei de pegar vítimas com 27 transações penais em um ano. E eles é, falavam coisas inusitadas, tipo, o agressor bate na mulher, mas então ele está obrigado a mandar não sei quantas flores em determinados dias. Ou seja, não se encaminhava essa pessoa para um tratamento correto, para uma reeducação necessária e não punia. Era como se as mulheres tivessem mesmo que se sacrificar para salvar o casamento. O casamento era colocado muito acima dos direitos humanos das mulheres e as mulheres eram levadas ao sacrifício por uma sociedade que ainda a inferioriza e ainda nos dias de hoje entende que essa mulher tem que salvar o casamento, tem que ficar com o pai das suas filhas, independentemente de como está essa relação, se é agressiva, se é abusiva, se ela está feliz ou infeliz. E a mulher negra continua sendo a pior vítima? Sim. A mulher negra é algo muito... Pior do que a violência sofrida pela mulher não negra. Porque se, se as mulheres não negras sofrem por conta do estereótipo que as colocaram, por exemplo, como as rainhas do lar. Como se nós estivéssemos condenadas, digamos assim, ao espaço privado. A um espaço privado onde a mulher não existe. É importante que se diga que enquanto as mulheres estiverem num espaço privado... Elas, de fato, socialmente não existem. Para as mulheres negras, a situação é muito pior, porque as mulheres negras nunca foram as rainhas do lar. As mulheres negras nunca foram as rainhas de nada. Salvo no período de carnaval, de forma completamente estereotipada, onde o que se vê é o seu corpo e não a sua, a sua concretude enquanto ser humano. Então nós temos hoje as últimas estatísticas mostrando um aumento na violência doméstica contra as mulheres negras na ordem de 29,9%. É um dado estarrecedor e que demonstra que é, se é difícil a violência para as mulheres para as mulheres negras é imprescindível que se faça esse recorte, porque elas precisam muito mais de uma proteção especial, tanto quanto ao gênero feminino, como também quanto à raça. Doutora, sem dúvida um dado muito triste, né? Mas a lei Maria da Penha vem para defender e garantir essa mulher mais segurança e penalidade então ao agressor. Mas ainda há muito a ser feito, principalmente quando se fala de medida protetiva? Veja bem, a medida protetiva é o melhor que se pode ter. A Lei Maria da Penha, se tem um protagonista que realmente funciona e auxilia na, na proteção da, da vida e da integridade física e psíquica da mulher, é exatamente a medida protetiva. A medida protetiva ela é definida de plano. As mulheres têm, todas as mulheres que fizerem o BO por violência doméstica, elas podem pleitear. Essa medida protetiva. Eu não tenho notícia de, de qualquer medida que tenha sido indeferida de plano pelo julgador. Então, a medida protetiva é realmente aquilo que há de mais moderno para a proteção das mulheres. A gente dá uma paradinha aqui na nossa entrevista com a promotora de justiça e membro da Câmara Setorial Temática da Mulher da Assembleia Legislativa, doutora Lindinalva Corrêa Rodrigues. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com o nosso bate-papo sobre os desafios da mulher. Está no ar TRTFM 104.3. A sua nova escolha. Com sucessos que você quer ouvir. Deixa eu querer.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 Estamos de volta e voltamos a falar sobre os desafios da mulher neste mês que marca o Dia Internacional da Mulher. A nossa entrevistada é a promotora de justiça e membro da Câmara Setorial Temática da Mulher da Assembleia Legislativa, doutora Lindinalva Nova Corrêa Rodrigues. Doutora, vamos voltar a falar então sobre a questão dos nossos direitos e também desafios. É, quando a gente fala de desafios da mulher... A gente se preocupa justamente com relação também ao mercado de trabalho. Quais são esses desafios nesse âmbito? Os desafios, eles se misturam aos próprios direitos da mulher. É interessante como as mulheres, elas sofrem até mesmo quando elas recebem algum tipo de direito. Então, quando a mulher... Consegue, por exemplo, uma licença à maternidade. Mais do que justa para que fique próxima do, do filho recém-nascido. O que acontece? O mercado de trabalho a rechaça enquanto candidata a determinada vaga. Então nós temos aí um desafio grande pela frente porque há um preconceito para se admitir mulheres que engravidam, mulheres em período fértil, mulheres com filhos pequenos. E nesse sentido se desqualifica a capacidade intelectual dessa profissional, como se ela não existisse, como se ela estivesse ali apenas para exercer primordialmente o seu papel de mãe. Então, isso é algo que tem que ser pensado e repensado socialmente. Isso não é um problema da mulher, isso deve ser um problema de toda a sociedade, porque a maternidade é algo que interessa para todas a, a, a sociedade, mulheres e homens, porque todos, afinal, nascem da mulher. E doutora, como é que a senhora avalia também essa questão de nos espaços públicos, onde a gente encontra pouca participação também da mulher, no sentido de forma pública e também política. É muito interessante, porque desde muito cedo e há muitos séculos, as mulheres é, são vistas como coadjuvantes. São vistas como aquelas que estão atrás dos grandes homens e não ao lado deles. E essas mulheres cuidadoras, coadjuvantes e que devem, além de trabalhar fora, chegar em casa e fazer o serviço de casa e ter o cuidado dos filhos, isso é algo que nós devemos enfrentar por meio da educação. Porque nós sabemos que essa mulher não existe, há tempos que essa mulher não existe. Então, quando a mulher conquistou o direito a entrar no mercado de trabalho, ela entrou muito depois do homem e para exercer funções subalternas. Hoje, nós vivemos um momento muito distinto, porque as mulheres já são a maioria nos bancos das universidades e das escolas. Então essa mulher que se capacita hoje, tanto quanto o homem ou mais do que ele, ela tem que encontrar o seu espaço público. E há algo muito errado numa sociedade que induz a mulher a se inferiorizar. Induz a mulher a pensar que as coisas e os cargos importantes não lhes cabem. Como se todos os cargos de fato relevantes fossem destinados naturalmente ao masculino. E nisso nós ainda vivemos um mundo extremamente masculino, onde os cargos realmente importantes são ocupados por homens. E isso é algo que se deve enfrentar por meio principalmente da educação. Doutora, eu estou vendo que a senhora tem em mãos aí para a gente finalizar uma cartilha. Gostaria que a senhora falasse também sobre essa cartilha, qual que é a importância dela, o que traz essa cartilha. e Fala um pouco do projeto. É uma cartilha de um projeto novo, o projeto Mulheres no Espaço Público, desenvolvido pela Câmara Setorial Temática da Assembleia Legislativa e tem diversas parcerias, como o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, o próprio Tribunal Regional do Trabalho, que é um grande parceiro, porque a cartilha ela vai é, desenvolver um projeto, ilustrar um projeto que vai muito além do enfrentamento e o combate à violência doméstica. Nós estamos aí enfrentando a questão da desigualdade salarial entre homens e mulheres. Não há mais como, em pleno século XXI, nós aceitarmos ganhar menos que os homens fazendo as mesmas tarefas que eles. E não há como entendermos que, sendo as mulheres 52% das eleitoras no país, nós tenhamos tão poucas representantes no parlamento. Eu te agradeço muito a sua participação aqui conosco, foi enriquecedora com certeza. Muito obrigada, estou à disposição. Obrigada, doutora. Eu conversei com a promotora de justiça e membro da Câmara Setorial Temática da Mulher da Assembleia Legislativa, doutora Lindinalva Correia Rodrigues, que falou sobre os desafios da mulher. Chegamos ao fim de mais um trabalho em revista e muito obrigada pela sua audiência. Inclusive para você também que nos acompanha pela TRT-FM pelo 104.3. Lembrando, é claro, que você pode rever este programa quando quiser, acessando a página do TRT no YouTube. Aproveite para seguir o Tribunal também no Facebook, Twitter e Instagram. Nosso perfil nas redes sociais é TRT Mato Grosso. E até o próximo encontro. Tchau!